Aparentemente, existe um mapa onde você pode testar todas essas armas, kits de música e agentes do CSGO. O nome do mapa é Laboratório de Agentes. E eu fiquei curioso, já que muitos de vocês também podem gostar dessa ideia de poder testar skins, agentes, kits de música, antes de comprá-los. Então, eu vou testar aqui o mapa, vou baixar. Já são mais de meio milhão de usuários que adicionaram esse mapa aqui às suas oficinas da Steam. Então vem comigo, vamos testar, vamos descobrir se o mapa é bom ou não. Bora lá.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 Beleza, entrei aqui, mano, aparentemente tá tudo em chinês e misturado com inglês, em muitas coisas, o mapa é bem grande, velho, vou começar por aqui, que aqui foi a parte que mais chamou minha atenção, que tem diversas caixas, como é que os caras fizeram isso, mano? E aqui, aparentemente, a gente pode testar todas as caixas, peraí que eu, eu, eu buguei o sistema, tem que tá com a faca default. Pronto, vamos lá agora. Beleza, agora sim, tocar a faca de cortar pão, passar manteiga. A primeira aqui é a Ursus. Pô, da hora, mano. Você pode testar cada um dos modelos de faca. Temos aqui a Navadia E eu não sei se dá pra testar as texturas e tal, ou se o foco é testar os modelos, né? Mas eu vou passar rapidamente aqui por cada fase do mapa que eu quero descobrir as outras coisas. Que faca que eu gostaria de testar, mano? Deixa eu ver, M9. M9, Karambit e Butterfly são as facas diz do CSGO Cadê a Butterfly oh, Mas sério mesmo, eu achei muito louco essas caixas, tá ligado? Muito louco, velho Beleza, passando aqui, a gente pode apertar os botões pra ouvir como são as músicas, mano Se liga, tem todos os kits de música do CSGO Por exemplo, deixa eu achar um kit novo aí que foi adicionado há pouco tempo Aqui, esse aqui, que é o de um youtuber Vamos ver se apertar o botão Mentira, velho que da hora, mano Dá pra você testar o kit de música antes de comprar, tá ligado? Ó, eu tenho esse kit de música que Eu comprei há pouco tempo Que eu achei bem legal Deixa eu ouvir os que eu tenho aqui Que eu nem lembro Eu acho que... Esse aqui é um que eu tenho também Eu acho bem interessante esse aqui É bem, bem engraçado E eu comprei uns dias atrás Esse kit de música aqui Que eu acho que é o meu favorito no momento Que é um rock, tá ligado, mano? combina muito na hora que você ganha assim a partida, tocar um rockzão e tal, mas mano, aí, dá pra você testar todos os kits de música, esse aqui eu achei interessante também, é um dos mais caros hoje em dia, mas não gostei tanto. Aí, depois eu vou ficar testando um por um aqui, mano. Sem mancar, porque é uma coisa que eu gosto. Mas aí vocês podem testar também. Eu vou deixar tudo do mapa aí embaixo do vídeo. Próxima parte aqui do mapa, você pode ter munição infinita, God Mode. Trocar o céu do mapa. Então também funciona como mapa de screenshot. Essa porta aqui, eu não entendi o que ela faz. Eita, porra. Tá bom, aqui é alguma coisa pra você poder fazer testes de tiro, provavelmente. O mapa é bem completo, né, mano? Olha lá. Ó, ó. Foda aí, mano. Foda aí, velho. Dá pra você... Dá uma aquecida. Ó, oh, louco. Muito top. Passando aqui pra próxima parte. Você tem todas as armas do CSGO, né? Provavelmente só pra você ter uma noção melhor aí do jogo. Tipo, todas as pistolas, as shotguns, as armas pesadas e tal. As submetradoras, os rifles, as snipers. Muito louco, velho. Muito louco. E aqui você tem uma bola de neve? Que? Isso aqui é coisa da Danger Zone, né, mano? Eu acho. Isso aqui é coisa da Danger Zone. Provavelmente granada, Acho que porra é essa, né? Martelo. Mano, esses caras são muito loucos, velho. As coisas da Danger Zone. Essa daqui é nova. Que viagem é essa, mano? um jetpack. Que porra é essa coisa do Jezouro, né, mano? Mas enfim, você tem aquele escudão também, mano. Acho que tem que ser um CT para usar ele, né? Bom, aqui a gente tem todos os agentes, mano. Se eu entendi, você pode vir aqui e testar os agentes. Não sei como. Olha só, bicho. Você pode testar um agente que não é o seu, tá ligado? Olha que doideira, velho. Basta você selecionar, tipo, ah, será que tal agente é legal ou não? Por exemplo, a Sally. A Sally eu acho que é um agente bacana. Você clica ali no tabloidinho, você vem aqui e você pode ter a visão de terceira pessoa do agente dentro do CSGO, mano. Isso é surreal, velho. Isso é muito diferente, mano. E você ainda tem uma visão em 360 aqui do agente. Ah, esse daqui, mano, o Sir Miami Blood Daryl, atualmente, é o meu agente favorito. Então, se você estiver, por exemplo, pensando em comprá-lo, porque é um investimento, né, mano? Mais de 150 reais. Você pode testar aqui, velho, em game e tal, e ver se você curte. Cara, eu achei isso aqui muito irado, na moral. E eu tô observando ali, tem, eu acho que alguma coisa que é uma zoeira, tá ligado? Tem umas galinhas aqui, mano, gigantescas, tem uma galinha invisível. O que, que é isso aqui, meu irmão? Que viagem é essa, mano? Galinha azul, galinha vermelha. Olha, olha, fica tudo maluca. E por fim, duas bolas, acho que são bolas que apareceram aí já, em alguns mapas do CSGO. Cara, muito legal, mano. Os chineses, eles são muito inteligentes, eu espero que vocês tenham gostado eu particularmente vou testar esse mapa no futuro, no dia que eu estiver pensando em comprar algum agente em específico aí do CSGO, se você gostou desse vídeo não esquece de esmagar o like pra ajudar no algoritmo, pra que mais pessoas possam conhecer esse mapa muito incrível, a gente se vê na próxima tamo junto galera, falou!